E aí Clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Among Us Jogo para PC e celular No PC é pago, mas no celular é grátis A gente vai jogar um pouquinho, tá? todo mundo jogando e pediram para a gente jogar Eu ando meio sumido, tive problemas técnicos, tomara que esse vídeo saia Vamos lá? Vamos encontrar aqui uma partida pública qualquer Pegar aqui a partida do Xandão, olha só que beleza <risos> Será que é o Xandão mesmo? Dos bíceps? O último herói da terra? Bom, esse jogo funciona assim. É uma nave com nove tripulantes mais você. Não. É uma nave com dez pessoas. Nove são tripulantes e um é um assassino. Às vezes são dois assassinos. Os tripulantes têm que praticar ações para a nave decolar e o assassino tem que praticar ações para a nave não decolar. Que inclui assassinar a tripulação. Já. Já atrapalharam aqui o esquema. 97852. Arrumamos. Fizemos uma das nossas tarefas de tripulante. E agora encontraram um corpo... Estava eu e mais dois na administração Vamos te vingar, assassinaram um Xandão? Não, o Xandão está aqui Eu admito, sou eu, será? Vamos voltar no Xandão, ele parece honesto, só sendo honesto aí o diálogo tem que conversar tentar convencer as pessoas que você não é um assassino ou que você é um tripulante se você for suspeito o Xandão se culpou sendo inoxênito oh nozo. jogamos o Xandão no espaço. <risos> por que é que ele fez isso? por que é que ele fez isso? vamos limpar o oxigênio vamos pra cá, ó. H hum. lá, ver as folhinhas para fora. Meia yeah, zero, oito, cinco. Espera, espera, espera, espera. É você laranja, eu não prestei atenção nas cores. Deve ser hoje. eu, não lembro. <risos> eu não lembro. Botei no verde, jogou o marrom. Coitado do marrom. O assassino está trabalhando rápido. Eu acho que é o vermelho, chamado Killer. A gente não consegue fazer as tarefas, com certeza o assassino vai vencer esta partida. Vamos aqui na elétrica. Depois de algumas jogadas. Se, ah, minha nossa. Se memoriza fácil. mapa. Laranja. O tal laranja? Vendo estou bravo <risos> comigo. Oh, matei um cara, coitado. Matei um inocente. Eu não consigo fazer nenhuma tarefa. Vamos lá fazer tentar fazer mais uma tarefa. Tem alguns amigos que são bravos. Super E agora? Vermelho. Vermelho. Eu também estava suspeito do vermelho. Aê, aê. <risos> Era o vermelho. Vermelho saiu ganhando E... Uf, foi sofrido, hein? De novo, vamos jogar de novo Inicia-se mais uma partida. É possível customizar seu personagem? Eu não estou com a minha cor favorita, que é laranja. As cores do canal. Vou colocar outras roupas. Eu vou me disfarçar de um homem da lei. Pronto, assim ninguém vai suspeitar de mim se eu for impostor. Eles estão começando o jogo. Ah, aí ó. Vai esperar um pouquinho que enche o servidor, não precisa dar start antecipadamente. Não estou com sorte, a gente só está jogando de crewmate. Muitas tarefas para fazer. Primeira tarefa feita. MadBay. Vou fazer essa aqui que também tá é facinho. Hum, tô achando que eu vou, hein? Ai ai ai, ai. Será que é o gato? Uh. Não parece ser o gato. O laranja entrou e saiu sem fazer nada. Pode ser. Vamos lá nos escudos. Mas antes temos que resolver o problema de oxigênio. Hum, será que essa guria é 98633? Resolvido. Vamos para os escudos. Muitas tarefas, hein? Vamos arrumar alguns fios. Sano elétrico. Os fios tentando fazer o mais rápido possível. O azul e o amarelo estão muito alinhados. Uh. Amarelo. Eu acredito na Nairinha. Dessa vez eu prestei atenção nas cores. Vamos votar aqui no boca mole. O amarelo jogou um jogo muito perigoso. Só que se não foi o amarelo, aí é sucesso! <risos> Muito bom Vamos lá Ah é, finalmente Uma partida de impostor Com um companheiro aí, Lula é o próximo lugar que eles vão vir. Então talvez o melhor lugar para assassinar alguém aqui no cantinho. Será que eu matei o cara na frente do outro e eu não vi? <risos> Que matou na minha frente Pode ser o Ciano que matou e reportou não, não é o Preto não Pode o Ciano Vamos ver se deu certo a nossa Alcatrua Eu não sei, eu não consegui convencer Conseguiu, <risos> conseguiu consegui convencer A matar o cara que denunciou <risos> Ah, e com isso, o corpo de quem eu assassinei, some Bom, Agora eu tenho um pouquinho de tempo aqui, sabotar as comunicações já tá aqui arrumando o já era <coughs> ver se tem alguém olhando aqui as câmeras não <coughs> ninguém tem aqui então o povo deve estar lá do outro lado Tá todos andando mais ou menos juntos aí, matamos todo mundo. Boa companheira. A Siana ficou muito brava. Bom pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui, foi muito bom. Se for eleito tem vaga no Ministério. Ai é, ai é, ai, é, é, muito bom. É isso aí pessoal, a gente jogou um pouquinho de Among Us.